de terror na comunidade muito grande mas também houve resistência e no final das contas a resistência e todo e toda a, a discussão técnica que nós levantamos é, questionando todos esses absurdos, levou que a GeoRio tivesse que retrabalhar todo o mapeamento da, da concremate tivesse que minimamente fazer uma, uma estimativa de obras necessárias e que fizesse uma, uma estimativa de intervenções, isso mais ou menos de 2013, no Rio de Janeiro que seria necessário para reduzir o risco, pelo menos nessas comunidades no entorno do Maciço da Tijuca. Aqui não sei se dá para ver direito, mas pode passar para o, próximo, para o próximo slide. Esse, o valor estimado, tem alguns detalhes aí depois vocês podem ver no, no Trabalho, mas o valor estimado total das intervenções previstas ficou em mais ou menos 450 milhões. E é. é aí que a gente entra na discussão que eles colocavam no início de 2010 da insuficiência de recursos, de custos proibitivos para se realizar. Esse valor de intervenções em todas as favelas mapeadas é praticamente o mesmo valor de uma obra só que foi realizada aqui no Rio de Janeiro que é o viaduto do Joá novo viaduto Joá, que foi completado agora há pouco que aliás foi contratado e fiscalizado pela georio que não tinha nem motivo para fazer isso esse não é o perfil da georio contratar e fiscalizar esse tipo de obra o perfil da georio sempre foi intervenções em costas habitadas não foi construção de obra de arte que parecida. mas o que chama a atenção aqui é que com o valor só um exemplo, tem várias outras megas obras aí, feitas aqui no Rio de Janeiro nos últimos tempos. Somente o valor do viaduto do Joá seria, seria, né, seria, seria suficiente para fazer todas as obras previstas de prevenção de risco em impostas no Rio de Janeiro. Agora, o viaduto do Jó está pronto. A grande maioria das obras de, de estabilização de impostas na favela nem começaram bom isso aí dá para ver que o argumento de falta de recurso não existe na prática o que na verdade existe é uma produção ativa pelo poder público do risco a partir do momento que existe recurso o recurso não é investido no que é prioritário você está produzindo risco e aqui eu coloco um, uma, um gráfico de como foi Antes, de 2000, de, antes, de 2000, antes da, da, da chuva de 2010, como foi a evolução do investimento em obra de contenção na favela do Rio de Janeiro. Depois de um pico que teve em 1996, onde teve chuvas fortes também, caiu drasticamente. Praticamente não houve intervenção. Em 1996 foi favela baixa Sim, teve favela baixa, não, mas teve aquelas chuvas. Aquelas chuvas fortes de 2006, não, não. aí que teve aporte de recurso federal, teve coisas, mas logo caiu. Não durou muito tempo, não. dois anos depois já tinha acabado essa, essa, não essa história. Entendeu? E não, tinha, não foi feito mais investimento. Então, não dá para colocar a culpa só na chuva. O risco existe, por causa na natureza, mas existe o risco produzido pela omissão do poder público. Se você não investe, obviamente a comunidade vai estar mais sujeita acidente E as coisas, infelizmente, são até piores. Na né? realidade, é, cara, olha, a vida é sempre pior, infelizmente. É, além de, de em 2010 ter tido todas as chuvas, houve um aporte muito grande de recursos federais, vou só é, terminar. foi um aporte maior de recursos <risos> federais estaduais para a Georio, para a execução de obras de prevenção é, de riscos impostos. Mas eu tive o trabalho, em 2010 mesmo, de ver todos os contratos que foram feitos com esse recurso. E cheguei a seguir uma conclusão. metade praticamente, das obras contratadas não foram obras no interior de comunidades. Foram obras em via de transporte ou em parque. Aqui está, por exemplo, Estado da Délvora da Funda. Cada garoto do Jacaré Paguá, inclusive obras dentro do, do Parque Nacional da Tijuca, obras que foram feitas inclusive, para permitir que o trem do Corcovado voltasse a circular. Se se lembra que o trem do Corcovado ficou interrompido naquela época. Quer dizer, metade foram em obras em via de transporte. Em comunidade, só 43%. Quer dizer, mesmo, mesmo se a gente pegar um gráfico de aumento da, da, de, de recursos investidos, a partir de 2010, se a gente discriminar esse recurso, a gente vai ver que nem tudo foi aplicado como deveria ser prioritariamente, em obras nas favelas. Bom, só para concluir que já acabou o meu tempo, depois de outras a gente pode falar, esse mesmo tipo de procedimento de um discurso técnico enviesado e deformado para justificar a remoção também acontece em outras circunstâncias acontecem áreas inundáveis. Isso aconteceu no, no, no, em 2010. A gente acompanhou o caso da, do Parque Columbia, que era a única favela daquelas destinada para remoção total que não estava em costa. Era mais uma favela que sofria inundações periódicas. E a gente chegou, a, chegamos às mesmas constatações, por exemplo, existia um projeto desde 1991 de regularização da cara do Rio diminuir aí a lâmina de inundação em mais de um metro, isso significa mais de um metro, é muita coisa em engenharia, significa praticamente acabar com o programa de inundação que não foi realizado. Existiu o projeto, existiu depois do estudo da Copetec que mostrou que o projeto continuava válido e poderia ser feito e não foi investido. Quer dizer, produção e risco pela omissão da, do coletivo. Outro caso, que esse foi generalizado em várias comunidades. Começaram a, a, o discurso do risco que instalado pelo tipo de imóvel que existe na favela. Certo? Qual o argumento é, capcioso básico? Inclusive foi utilizado aqui na favela que é, é, vizinha aqui na universidade, que é o Metro As casas das favelas são construídas sem projeto, sem acompanhamento técnico, então por isso são riscos. Então, por isso não não oferece segurança tem que ser demolido as pessoas têm que ser removidas. a coisa absurda né se for por aí arco da Lapa tem que ser demolido várias igrejas tem que ser demolido que projeto de engenharia se você é coisa relativamente recente e o que acontece com as pessoas se constroem nas comunidades? comunidade pelo método que a humanidade sempre construiu o método de experiência tentativa e erro eles constroem uma casa copiando uma estrutura que eles sabem que é sólida. Geralmente o que existe é desperdício de material, mas o risco geralmente é muito pequeno. E você não pode decretar o risco de uma, de uma edificação somente porque ela foi construída sem projeto. Você tem que ir na edificação e fazer a perícia da edificação. E a norma, inclusive, exige isso a norma técnica e as normas de de, de vistoria de dos órgãos públicos, mas com esse tipo de argumentação eram, eram emitidos autos de intervenção que permitiam uma série de abusos de terrorismo contra as comunidades. Bom, é, só para concluir, obviamente dá para entender que, que esse, esse, essa quantidade de, de de deformação do discurso técnico não acontece com incompetência da jovem pelo contrário são muito competentes e são muito respeitados pela pela pela parte técnica não por outra parte por da parte não é respeito nenhum o que acontece é o seguinte é, existe um objetivo por trás disso que é um objetivo uma opinião uma posição teológica é, eu coloco aqui o vocês depois podem ler aqui eu lembro logo no início das primeiras reuniões que a gente teve, lá na GeoRio, a primeira jornada, a primeira reunião que a gente conseguiu fazer com a GeoRio logo depois das chuvas, o presidente da GeoRio depois foi afastado devido ao acidente lá na ciclovia, o Márcio, Márcio Mendonça, depois eu... na época era, era para ter sido afastado, na época era para ter esses absurdos todos, mas foi só cair a ciclovia, que é na zona sul, tem visibilidade e tudo mais, que ele foi afastado. Mas ele falou na época o seguinte, a Maurício, eles me conhecem, mas nós, a gente sabe, com o encontro de dinheiro, que realmente existe possibilidade de fazer intervenção diária que permite às pessoas continuar habitando a encosta. Mas é um absurdo que aqui no Brasil, quem mora em encosta é pobre. Em todos os outros países, é o tirei isso, mas você falou essa bobagem. Mas qual é a visão dele? Morar em costa exige investimento, é uma coisa que tem certo custo. Então só pode morar em encosta quem tem dinheiro para fazer isso. Quer dizer, a visão mercantil, a visão de quem manda é o mercado. Não interessa se a população foi para lá, se estabeleceu lá, porque nunca teve opção, porque não houve política habitacional, porque a escravidão acabou e não houve reparação. Não interessa nada. O interessa é que aquela população está hoje numa área que é interesse da indústria imobiliária. É interesse hoje, encosta hoje, é bom morar na encosta. Tem grande parte de classe média classe média alta que gosta de morar em costas e deve ficar muito indignado por ver a maior parte das encostas sendo habitadas por gente pobre, negra, indígena e tudo mais. Então, no fundo, é isso tudo que está valendo. E essa visão de segregação espacial é, encontra, nesse falso discurso técnico, uma, uma coisa muito forte para tentar se impor. Porque a legislação de garantias avança, é, a, a, diversas garantias um, é, no ordenamento jurídico político avançam, mas o discurso do risco e o discurso da técnica parece estar acima disso tudo. Então, o técnico decide, o especialista decide. Então se a gente não tem capacidade de começar a dar resposta para isso e iniciar é, os movimentos populares das comunidades com o conhecimento técnico mínimo, que permita responder, a gente sempre vai estar numa situação muito complicada, porque a técnica vira uma espécie de estado de exceção. Todo tipo de garantia é suspensa e a técnica começa a mandar. Bom, acho que eu passei.